A outra banda. A morte não é essa palavra que trazemos na boca, ou no bolso das calças filosóficas em dias de maior tédio. A morte puxa por este poema com a meticulosa energia de um atleta que nunca falta aos treinos e sabe dominar a sede de uma marca. A morte é desportiva, é a alma musculada dos sentidos, velozmente dúctil num ato de amor mais sensual que o meu corpo já teve nas suas noites de cama. Queres um conselho? Entrega-lhe os teus momentos de glória e deixa-a percorrer o estádio em júbilo até chegar o baile das células que esperam por ela a vida inteira, como o grande treinador do universo. A morte convém que seja masculina na forma e feminina no modo de vestir o disfarce. Dizes tu a morte. E passas os dedos pelo meu corpo abstrato ao teu desejo. A morte fazes tu com a boca. E dás-me prazer num prolongamento líquido. E a morte não demora. Dá-me a mão como tu dás o sexo. E entorna sem vergonha uma vida de festa na sala mortuária dos meus dias. Morte não é palavra de morto. É a estrela caída do céu irreversível em que deixo de ver-te. Fala comigo na sua língua pura e acende em mim a luz do último verso. És o teatro da casa. Choro diante da topografia dos sentidos, o coração da mãe cresce na cabeça. As cenas mais cruéis quase flutuam. Não tenho posição, não posso preservar mais tempo as águas do instinto. Destroem-me o umbigo, as vozes invocadas em torno da rosácea, matriz, metamorfose. Este palco, este corpo. Socorro para o mundo. Afogam-me as palavras ajoelho à alma até sentir na boca os teus lábios em sangue, esse surdo rumor cuja fome não cabe nos recitativos. Oh, tu, mãe teatral, simulacro de berço em que pariste este inferno de folhas já traídas, minha coroa de glória, mãos que me mexem no sexo, em que parte da casa habitas esta noite? Cada sentido meu Disseste, será um dos teus filhos. Choram na minha boca as mínimas crianças que puseste no mundo. Mãe infeliz, que caminhas nas lágrimas e vestes devagar o medo e o sepulcro. Ao olhar o meu corpo crescem os teus seios. Os meus ouvidos são o som da tua voz e a minha língua treme nos teus dentes cerrados. Posso mudar de sexo. Em cada instante, porque gritas sem dó e sem idade dentro dos meus sonhos. Hoje posso louvar-te, amar-te ou devorar-te. A memória é um espelho que a morte arrasta atrás de si pela garganta. a escassez do bacalhau. Puxo, não lavo, as mãos para fora da virtude. Puxo os pobres ao seu choro de insetos incessantes. Lavo, não puxo, energicamente, as teorias. Ao lado das conversas de cozinha, há uma nora puxada só por padres. Há uma nora pura a mastigar legumes. Puxo-me até ao limite das coisas que apetecem. Como o bacalhau que aparece à mesa. A mãe, redonda, altera a voz dos sacrifícios, entorna o vinho, transforma-se em saudade. Enfim, mastigo. Ciosa, a raiva instala-se nas gengivas. Alia-se à saliva. Puxo a família pelo corredor que se desfaz no tempo. Mastigo o bacalhau e desaperto as rugas da justiça. Ao menos na cabeça. Que causa foi então esta levada Que dos outros me arrasta E me traz com eles? As pegadas da mãe me param-me à distância E as feras fingem sombras As sombras pesadelos Não dei nunca ao destino esta razão de queixa Que vem de uma floresta de insultos povoada Não sei se sei só sei que vou levada e as mãos dos anjos sujos seguram-me os cabelos. Fado de Sombento Dá-me um abraço. Voltemos a São Bento e sem democracias. Dá o braço aos nossos cinquenta anos que querem regressar aos dezoito pelo caminho mais certo, pelo desejo. Era ali que eu te ouvia chegar com o teu triunfo, o teu corpo exultante, os teus olhos verdíssimos que pousavam no prato de lentilhas, em que matava a fome dos teus beijos. Os outros andavam perdidos nas suas emboscadas de solidão com direito a prémio e a escada do quinto andar rangia no escuro da minha espera e tu subias, subias devagar com a vitória nas mãos e no cabelo a espessa brilhantina que era minha e tua. Chegavas e não falavas de livros, gritavas pelo meu corpo em cada poro e eu, obediente e casto, despia-o devagar à luz da rua. São Bento das antigas assembleias, da chuva miúda que brilhava nas pedras, da cama em que te espunhas como numa montra. O cio corria leve para não deixar traços no alto desse andar. O mar fica preso. Eu abria-te nos braços. No meu liceu cresciam os burgueses que mandam na política. E comprava-te uma revista que trazia na capa a Amália Rodrigues, a sair de um pequeno avião a hélice, com um lenço na cabeça, triste e desarmada. E amava o fado como te amava a ti em silêncio e sem qualquer virtude, a não ser a das mãos correndo em tom menor pelo fogo do teu corpo, para ninguém nos ouvir chegar ao fundo. E enfado me mudava até ao lume, enfado revolvia como faca, enfado devorava até às fezes, enfado assassinavas para que fosses. São Bento das portas fechadas por putas e alferes, são Bento de um ano e muita sorte por ter à noite o teu corpo, trazido das matas e dos celeiros vazios, e onde os ratos paravam para nos ver mentir. Agora olhamos um para o outro, eu de óculos progressivos e tu com lentes de contacto, os corpos abraçados numa ternura de animais domésticos. O corpo mais desejado de todos os corpos, devolve-te beleza do passado, ao vermelho intenso dos degraus em sangue que me sobem pelo peito até ficar sem fôlego e me deixam aqui, é olhar para ti, lá longe, no fado, onde foi São Bento. Aqui o inferno mata as profissões que têm acesso ao ar disse que Deus se absteve de criar servidores para os condenados ao tédio. Morre-se no emprego com a garganta apertada por uma mão sem ossos. Aqui os anos crescem pouco ou nada. Os dias e dias secam na raiz. Não há horas felizes. O sol sempre se deu bem com gente como esta, que salpica de chuva os seus pequenos afazeres para ficar em casa. Gente com plenos poderes para desmanchar a festa que se alonga para lá da cabeça. Diz um: Eu sou o sábio de domingo. Agora não me ocupo de dias úteis, de remendos de alma, de fragilidades. Esperem por mim, mas só depois da missa. Diz outro. A ética é grega de nascença. Movemo-nos por números, já sentenciava Pitágoras. Não colhamos moeda. Não sujamos as mãos nos improvisados remos do naufrágio. O nosso destino é perguntar. Parece que Deus quis que não nascesse a obra. Nascer que nasce ao sol. E é bastante. Quem pergunta ao sonho pelo homem de serviço? Nos campos vicejam novamente as urtigas. São restauros agrícolas, exemplos a seguir, ordens vindas de cima, ao ouvido, nas salas dos banquetes. O mar faz de cão velho e deixa-se ficar À espera, no patamar dos mitos Ninguém o suporta Nem ao seu Ivar Aos pés da história Comovidos estamos Com um não sei quê Um quanto, um como Uma dor que levanta asas E vai do vale à montanha Como vão os monges cavaleiros À televisão Aqui a cidade abre-se para lá da noite E é sempre belo ver a madrugada A chorar os seus ídolos Aqui Os que têm coração Têm desconto